Hey drivers, Lucas aqui, motorista de aplicativo já vai fazer dois anos e no vídeo de hoje é um vídeo resposta para mostrar para vocês como que é o meu carro de motorista de aplicativo e também para mostrar para vocês o que, que é esse segredo que eu tenho aqui atrás que me rende uma renda extra de 900 a 1.500 reais sem fazer praticamente quase nada. Ficou interessado? Então já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e vamos lá! Bom, antes de mais nada, o que eu quero deixar claro é que tudo que eu tenho aqui dentro do carro é um investimento Este investimento faz com que me garanta muito mais gorjetas no final do mês e diversos contatos para particulares porque quando você trata bem o seu passageiro e o passageiro se sente muito confortável e feliz provavelmente ele vai pedir o seu número de telefone e eu já quero deixar claro também passar o seu número de telefone não é proibido se o passageiro solicitar o que você não pode é você diretamente chegar no passageiro e dar o seu número de telefone mas vamos lá primeiro eu vou mostrar as coisas que eu tenho aqui na frente do carro. Primeira coisa que eu tenho, balinhas, a maquininha de cartão para passar débito e crédito caso o passageiro não tenha dinheiro e evita calotes, porta moeda para deixar facilitar o troco, muito bom porque você coloca as moedas certinho e depois facilita na hora de dar o troco, um perfuminho. Um perfuminho para quando acontece de o passageiro estar tá fedendo e tudo mais. Garante que o carro continue cheiroso. Ah, e também tem água aqui para os passageiros na parte da frente. Beleza, Lucas. Mas o que você tem ali atrás que faz com que os passageiros se sintam se felizes? Eu mostra logo o que você tem aí atrás que faz com que você ganhe uma, uma renda extra e tudo mais. Já vou mostrar para vocês. Bom, como vocês podem ver, meu carro é escuro. Eu tenho... Deixa eu pegar aqui o celular. Ele é todo lacrado de ponta a ponta. Carrinho é todo escuro do lado de fora, eu já vou mostrar para vocês. E aqui na frente também eu tenho o logo, né, o adesivo de identificação que é que é obrigatório, né, para a gente que é motorista de aplicativo. E juntamente eu tenho esse luminoso que quando está de escuro, ou de, de manhã mesmo, ele mostra para as pessoas que eu sou um motorista de aplicativo, já que o vidro aqui também na frente, ele é lacrado. Então, para que as pessoas conseguem identificar que eu sou um motorista de aplicativo, tem um luminoso aí para facilitar, beleza? Então, vamos agora mostrar para vocês como que é a parte de trás do carro. Bom, como vocês podem ver, o carro ele é todo lacrado. Vamos. Então vamos lá, agora entramos aqui na parte de trás do carro. Vou abrir um pouco o vidro, porque como está escuro. Bom, vamos mostrar para vocês. Aqui... Eu tenho a bolsa de motorista top, onde tem os dizeres que você é um passageiro cinco estrelas, caso deseje o um ar condicionado ligado, na bolsa tem águas e balinhas, como vocês podem ver tem balinhas aqui. Do lado aqui tem umas lixinhas de unha e do outro lado o copo de água para a pessoa que está desse lado do, do banco. Dentro aqui também tem a água gelada, onde as pessoas podem pegar a água gelada aqui e a lixeirinha embaixo da bolsa essa é a primeira parte, claro aqui no encosto tem os dizeres também para o pessoal beleza? e agora vamos para a parte que interessa que com certeza vocês devem estar muito curiosos para saber o que, que é desse outro lado aqui deixa eu abrir também um pouco o vidro para clarear e aqui a gente tem o meu tablet juntamente com uma bolsinha também um organizador de coisas com lixeirinha as balinhas ficam aqui carregador de três pontas para iPhone e Android, aqui nós temos um álcool em gel para a pessoa limpar a mão e um copinho de água também. Beleza, Lucas, mas o que, que agora é esse tablet aí? Bom, geralmente quando as pessoas elas entram dentro do carro, acho que vai ficar um pouco escuro aqui a imagem, quando as pessoas elas entram dentro do carro, elas ficam curiosas, elas olham e falam, pô, o que, que é esse cadeadinho que tem aqui nesse tablet aqui? E elas perguntam, moça, como é que eu desbloqueei o tablet? Quando elas desbloqueiam o tablet, olha só, ele já vai carregar um filminho. Deixa eu ver se consegue puxar aqui, ó. Tá vendo? Olá, sejam bem-vindos à sua viagem cinco estrelas. E ele vai mostrar esse filminho para o passageiro a viagem toda. Não sai áudio, é uma, somente a tela que mostra. Será um prazer atendê-lo, por, por isso aqui vai algumas informações importantes. Seja um passageiro top, não esqueça de colocar o cinto de segurança, não bata com força a porta quando sair e verifique se não está vindo o carro, que é uma coisa muito importante. Mantenha o carro limpo, abaixo das duas bolsinhas tem duas lixeirinhas. Isso é, esse vídeo ele é exclusivo para o meu carro, já quero deixar bem claro, viu? Ó, cortesias, carregador universal que está aqui, né, embaixo, águas e balinha à vontade e se deseja o ar condicionado mais intenso ou desligado, é só avisar. Nesta viagem 5 estrelas ainda o passageiro tem conexão Wi-Fi, eu deixo disponível roteado do meu celular a conexão Wi-Fi e já mostra aqui para gente a rede e a senha para o passageiro. Olha, e não para por aí, ainda a pessoa tem direito a escutar Spotify à vontade, Ela geralmente ela clica aqui na tela, ó, minimiza e acessa o Spotify que eu já vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar agora uma curiosidades, e assim por diante ele vai começar algumas curiosidades só para ficar enchendo o saco do passageiro mesmo. Falando sobre as categorias, UberX, que não pode ir supermercado, Deixa eu ir avançando, porque senão o vídeo vai ficar muito grande também, Uber Bag, Uber Black, Juntos, a categoria secreta, isso aqui é até legalzinho que eu deixo para os passageiros, olha só. Você sabia que existe uma categoria secreta? Isso poucos sabem, e os que sabem é porque já usam, que é a Uber VIP, que é a categoria quando os passageiros utilizam muito a plataforma. Se você não sabia, agora você já está sabendo. <risos> Vamos lá, deixa eu... Aí, ah, esse vídeo que mostra que quando o passageiro está dentro do carro, ele geralmente ele continua, ele já... eu já vou passar para o próximo aqui, que é uma para as meninas, e é esse vídeo aqui que me garante uma renda extra de 900 a 1.500 reais. Eu já vou mostrar para vocês. Olha só, meu nome é Ana Paula e a minha esposa. <risos> minha esposa Ana Paula. Desculpe atrapalhar a sua viagem. Mas o que você acha de ficar mais linda nessa primavera e verão? Esse vídeo é mostrado mais para as mulheres que vai mostrando alguns modelos de camisetas femininas, que já mostra aqui para gente o, o valor do, das camisetas, das T-shirts, né? Ele vai mostrar diversos modelinhos bacanas, deixa eu dar uma avançada aqui pra adiantar, né? Só um minutinho... Beleza, confira com o motorista quais modelos ele tem disponível dentro do carro. E obrigado pela preferência. Aí quando a passageira, ela se interessa, fala, nossa moço, que bacana que você tem aqui atrás do carro. Como é que funciona esses... É, como é que funciona eu comprar uma dessas t-shirts, uma dessas blusinhas, como é que funciona? Aí sim que eu falo para a pessoa que eu tenho as t-shirts aqui dentro do carro, eu falo os modelos que eu tenho e vendo para a pessoa. Eu não posso simplesmente chegar aqui dentro do carro, a pessoa, a mulher ou o homem chegou dentro do carro, eu já oferecer esse produto para elas. Não posso. Isso pode te banir da plataforma ou diminuir bastante a sua avaliação, porque aí você está sendo evasivo. E eu já vou deixar claro que vendas é permitido dentro do seu carro. Contanto que você não seja evasivo, que você chegue na pessoa e já chega falando Ah, eu tenho isso no carro, quer comprar? Não, você não pode fazer isso. Mas se a pessoa entrar em contato com você para perguntar se você vende alguma coisa, é permitido. E esse tablet aqui, ele me ajuda a fazer essa venda, fazer esse contato direto para a pessoa. Aí, quer ver? Ó, eu tenho aqui os modelos, eu deixo dentro do carro no porta-malas, a pessoa pergunta, ah, eu quero esse daqui, eu quero esse modelo. Aí no final da corrida, eu falo, oh, moça, no final da corrida eu vou pegar ali no porta-mala, eu já te mostro. Aí eu pergunto pra pessoa se ela quer que eu paro no local e mostro pra ela ou no final da corrida. Aí a pessoa decide. Aí, ah, fora isso, caso esteja dentro, criança dentro do carro, eu aviso pro passageiro que aqui na tela, ó, ela tem joguinhos para as criançadas jogar. Ver? Deixa eu colocar aqui, ó. Ela tem joguinhos, ela pode acessar a internet, Spotify, Youtube... Tem toda uma mecânica aqui nesse tablet que elas podem acessar e se divertirem. E isso vai garantir muitas gorjetas no final da corrida. E se a pessoa se interessar pela propaganda que eu faço no tablet, eu já ganhei um lucro em cima dessas roupinhas. Eu espero que você tenha gostado dessa ideia. Se você quiser esse vídeo que eu tenho aqui no tablet, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O problema é que esses vídeos eles são especiais para o meu carro. Eu tenho todos esses acessórios que fala nos vídeos. Mas se você quiser ver ou baixar e ter os mesmos acessórios, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou, tchau!